Montalho. Fui convidado aqui para te fazer umas perguntas de cinema e sobre o mais recente filme que fizeste, O Ano da Morte, de Ricardo Reis, e como produtor e e, e e estando dentro da matéria, vamos então falar aqui umas coisas sobre o filme. A primeira pergunta que eu te queria fazer é, quando decides adaptar uma obra literária para cinema, Escolhes pelo teu passado afetivo quando deste em jovem a obra ou, ou tem mais a ver pelo espaço que ela ocupa na cultura portuguesa? A segunda frase é melhor. Mas o que é engraçado é que esta, esta aventura na, na literatura portuguesa começou com por um encontro contigo, num, Contigo, Alexandre, na Corte do Norte, da Agostina. Não era ainda o um produtor, ainda não. não se fosse um grande cúmplice numa adaptação de um grande texto português uh, uh, da Agostina Bessa Luís. Dá uns tempos esta parte eu tive a noção que o cinema português estava uh, a afastar-se muito da realidade portuguesa. Há uma maneira de fazer, eu gosto dos filmes que se fazem sobre Portugal, sobre, uh, mas, mas também é uma coisa muito importante que é. Lutar contra o esquecimento, lutar contra a falta de, de, de interesse sobre os grandes textos da literatura. E, portanto, é, é, foi mais essa atitude que nasceu de uma cumplicidade contigo que a ideia de trazer para o cinema grandes obras da literatura portuguesa. E isso é o que me importa. Já tinha começado a mesmo no princípio, quando comecei com a conversa, acabada, há muitos, muitos anos, apeteceu-me é por duas razões. Primeiro, é uma piada, eles escrevem melhor do que eu. Segundo, não é uma piada, é a vontade enorme de mostrar a grandeza de grandes escritores e que possam apelar de novo à vontade de ler, à vontade de lutar contra o esquecimento, à vontade de, à vontade de, de, de afirmar coisas que me importam. É... Revisitaste a obra do Fernando Pessoa em diversos momentos. Uh, neste filme atraía-te mais Saramago ou Fernando Pessoa? Neste caso concreto, Saramago. Uh, eu já fiz alguns filmes sobre a Pessoa, a conversa acabada no início, depois o o ao Lar, o Zé uh, mas atraía-me esta ideia da confrontação de dois grandes escritores um mais romancista, o outro mais poeta, se quiser, porque é um, é um, apesar de ter escrito muitos textos, alguns em prosa, é, como o Sossosiego, que é uma prosa, mas para mim é uma prosa poética, mas é o Saramago. O Saramago é uma espécie de ajuste de contas do Saramago com Pessoa, são dois grandes da literatura portuguesa, o Pessoa também tinha uma vez que um texto sobre o Camões, em que se considera o Super Camões, e de repente o Saramago acha que pode pegar no Pessoa e transformou com um, duas ou três ideias maravilhosas, uma delas a falta de esquecimento, o esquecimento da pessoa de atribuir um, um, a morte no horóscopo do Ricardo Reis, que fez outros um, um grandes entrevistas, uma, uma profissão diferente, uma data de nascimento, uma vida completamente diferente, e no Ricardo Reis esqueceu-se, exilou no Brasil e esqueceu-se de lhe atribuir uma data da morte. Saramar, muito esperto e muito... É, e, e bom pensador, da, da questão, trouxe o Ricardo Reis para Lisboa. Tornou-o muito humano, portanto, uma pessoa que é um heterónimo, não existe, tornou humano é, com o Carnais, com quase a imagem dele, e brincou com essa ideia, brincou, entre aspas, fez uma obra grandiosa com a ideia de confrontar-se confrontar a si próprio e com o, com, com o Pessoa, com o Ricardo Reis. Depois há outra coisa maravilhosa que é o atribuir o um ano de 1936 como o ano da morte do Ricardo Reis, Apanhou um, um, uma situação uh, na sociedade me parece que, em, que se, em que o mal, o mal ia surgir. Ele anotou num caderninho, dia a dia, todos os acontecimentos, quer do Fé quer as coisas importantes em Portugal e no mundo. E é o tempo do, do, do fascismo italiano, da Guerra da Abissínia, o tempo do o nascimento do nazismo, o, o avanço do nazismo alemão, uh, a Guerra Civil de Espanha o nascimento do fascismo português. E transformou-se, se calhar, como um personagem mais importante esse ano de 1936, o ano de todos, do anúncio do mal, que é estranhamente muito parecido com o que está acontecendo hoje. Okay. Falando então dessa política desta obra, uh, tu, tu como pessoa, tens uma memória do, do, do fascismo em Portugal, e, efetivamente sentiste o medo pelas tuas convicções ou sentiste um bocado como na obra esta coisa de aparecerem esta espécie de bufos que eram pessoas que se calhar não tinham a representação na sociedade e o fascismo deu-lhes essa oportunidade de protagonismo. É verdade, é verdade. eu senti, sempre... <coughs> eu sou muito antigo, comecei em 49, já no pós segunda guerra Mundial mas o fascismo estava consolidado e o medo era o medo era, um, era estava instalado não havia muita toda a gente sabe, não havia muita gente da pia a antiga PVD, no, no, no, no romance do Saramago em 36 mas havia a educação salazarenta de arenta transformou as pessoas um bocado de espias uns dos outros bufos dos outros sei lá não havia havia talvez 4 ou 5 mil agentes da pia mas as pessoas já tinham consolidado um milhão de informadores. Ou seja, as pessoas denunciavam umas às outras, espiavam-se, etc. Estranhamente, esta pandemia, que, que, que é o mal dos tempos que ocorrem, criou também esta ideia da recusa do outro, de atribuir o mal ao outro. Aí as diferenças de raças, de credos, de, de, de géneros, de, em que as pessoas parece que, que acusam os outros de serem diferentes e é por isso que este romance é atual, mas eu senti, senti, mas a minha evolução, a minha evolução não foi, as minhas convulsões foram se formando, a minha ruptura principal com, com, com o fascismo teve a ver com, com, com Coimbra, com as revoltas de, de 69, que como em Portugal chegam sempre atrás começou em 68 nos Estados Unidos em Berkeley, depois França em 68, e foi em 69, e aí houve uma ruptura. Eu vinha de uma formação provinciana, católica, obediente, para descobrir um mundo novo que era possível lutar pela liberdade, pelas diferenças opiniões, pela igualdade, por um desejo de vida melhor. Este romance marcou-me muito porque me fez recordar uma série de maus tempos e apontar o mal que constrói esses maus tempos. Pois. Agora, disseste que o Preto e Branco, em algumas das tuas entrevistas, foi uma forma de contornar as dificuldades de fazer uma reconstituição histórica da época, e que é verdade, e que nós próprios os dois discutimos, mas a verdade é que utilizaste tem pelo menos quatro dos teus filmes, o Preto e Branco, achas que o cinema a cores perdeu um certo cuidado com a luz? Acho, acho que neste momento o cinema... Para mim o cinema, como tu sabe, já disse isso 50 vezes a ti e a outros, para mim o cinema são luzes e sombras e seres humanos aflitos no meio, os otimistas vão para a luz, os pessimistas vão para a sombra e é uma ideia de, de bem e de mal, se quiseres. E o, a luz hoje, na, na cor, tornou-se uma coisa muito realista, muito normal. O cinema nunca é, a, nunca é vida, é uma representação, o cinema é um espetáculo e, e deve-se... A luz e a sombra são coisas importantes no cinema. E hoje, filma-se de qualquer maneira, filma As histórias mandam. E quando, para mim, o cinema não são as histórias... As histórias, quanto melhores, melhor são os filmes. Mas o modo de as filmar aqui é o cinema. O modo de filmar as histórias é para mim o cinema. Uma história na mão de dez de realizadores diferentes, há dez filmes diferentes. Portanto, oh. isto, esta ideia do preto e branco, mas, por exemplo, quando eu utilizei muito o preto e branco no, nos tempos difíceis, também era por uma, por uma ideia de criar uma coisa abstrata. Porque era um romance de, de, do, do século 19, e eu, eu nunca fiz um filme da época, muito sabes. Né, realmente, fazemos um filme no dia que o, que o pensamos e fazemos e filmamos. E, portanto, esta ideia de, de tornar, levar para a abstração, é um desejo enorme do tipo de cinema que eu quero fazer. Que é uma pessoa ser construir ter emoções com abstrações, com, ide com ideias, não as coisas, a ideia do frio, a ideia da morte, a ideia de, da luz, a ideia da sombra, ideias. Porque no cinema, como tu sabes, e nós sabemos, é tudo fingido. O que é que é verdade, o que as pessoas sentem quando veem o fingimento no ecrã? Ainda sobre a luz. Uh, usa a luz de uma forma dramatúrgica ao longo das cenas? Ou procuras ter uma ideia de luz para todo o teu cinema, ou as duas coisas? Uh, mas, quer dizer, cada filme exige um determinado tipo de adaptação. Uh, cada filme exige uma construção dramaturgica, etc. É evidente que, que o ideal é haver coerência nessa luz, na luz e na sombra do filme inteiro mas cada, cada, cada filme merece um tipo de luz e a abstração pode-se conseguir com a luz, mas também pode-se conseguir com o artifício, com o estúdio, com pinturas em vez da realidade, com, com fotografias nas janelas a fingir que, são, que, que é uma, um, um local diferente, portanto, é evidente que é preciso coerência, mas em cada cena a luz também tem um ponto decisivo, mas depois é montar, é colar. É colar. Uhum. Então, Agora... Sobre os atores e o teu trabalho com os atores, o, o teu, os teus filmes são ligados a uma certa ideia de representação teatral no cinema, achas que isso se prende com uma recusa do naturalismo ou acreditas que isso é mais o resultado do teu rigor formal com as luzes e com o quadro, etc? É, as duas coisas, é, por exemplo, uma vez eu lembro-me de um filme menos interessante que um ator me disse ah, só tenho um método para, para, para apresentar é ponto para mim. Eu disse, é mais que suficiente, ou seja, uh, os atores uh, devem ser portadores de textos, acartam os textos, acartam os personagens e tem a ver com, com duas coisas, com a ideia da, da, da recusa do naturalismo, como disseste, não quero naturalismo porque há no cinema não é a vida, não é igual. Imitar é. a vida. É uma representação da vida. Nem eu, eu gosto de um grande filme chamado Imitation of Life, <risos> mas que, que, é todo, que é todo contra esse natural. Que é uma coisa de excesso. O cinema ou é, mais, ou é mais ou é menos, é diferente. O tempo do cinema é mais parecido com o tempo do sonho que com o tempo da vida. Nós temos aquela ideia da elipse que uma pessoa pode passar num 24 horas de segundo, neste caso um 25 porque é digital, passar 10 anos ou 20 anos. A ideia de. de, de de construir um artifício para que se torne verdade, mais verdade. Por exemplo, eu gosto do teatro, porquê? Porque o artifício é dado, bom. Na ópera também é tudo dado, é artifício, e depois o que é bom é, o que é verdade, é a relação que as pessoas têm quando veem e ouvem com o que estão a ver e ouvir. E é a mesma coisa, é por nós temos invejas das músicas, Pode que é fórica, não recebem nada, mas podemos ter emoções das pinturas abstratas, que se pode chorar com riscas do roto e, e, e ter, e ter ou seja, e não está lá nenhuma história contada. É evidente que o cinema tem que se contar qualquer coisa, senão as pessoas aborrecem se têm, têm, estão à espera de uma narrativa, mas a narrativa pode ser feita de muitas maneiras. Não há um modo único de fazer narrativas. Uh, vou passar para a última pergunta, que isto já está longa, mas uh, o teu próximo filme é sobre a obra de Alexandre O'Neill, que tal como no filme do desassossego é feita de trechos e sem narrativa. A pequena de pegar numa obra com estas características ou achas que beneficia o teu cinema? Beneficia o meu cinema e beneficia o cinema todo. <risos> não é? A ideia de, por exemplo, eu agora venho de um filme duro, preto e branco, não é duro e, e, e, e ao mesmo tempo movente. Eu gosto que o cinema, eu, eu que o cinema uh, além da consolação da, da imagem e, do, e dos sons, uh, seja uma coisa de inquietação. E o O'Neill é dos personagens mais inquietantes que eu conheço, porque fez tudo. o primeiro pós-moderno, ainda não havia pós-moderimos, é ele fazer publicidades, uh, grandes, pequenos e grandes contos, uh, narrativas maravilhosas e poesia notável e, por um lado, fazia a poesia mais brincalhona, mas maravilhosa em relação ao texto de outro português, e, ao mesmo tempo, se calhar escreveu o mais belo poema de amor da língua portuguesa, que toda a gente sabe que eu vou das portugueses. Muito obrigado, Juntei, por esta entrevista, espero estar à a altura. Obrigado, um produtor. abraço. Muito obrigado, produtor. <risos> oh, espero que gostem do filme.